Opa, fala aí rapaziada, suave? Aqui é o Sr. Tietchan, trazendo mais um vídeo pro canal, ou seja, todos bem-vindos a mais um vídeo. Novamente estou tô aqui no DDT Tank Walker. e mano, se você for novo aqui no canal, eu vou pedir pra você fazer um favorzinho pro Tietchan é se inscrever e deixar o seu like aqui no canal, que é muito importante pra gente ter um desenvolvimento melhor aqui no canal. Mesmo gravando no DDT que eu sei que a gente consegue bater um alcance legal, depende só de você deixando o seu like o seu comentário aqui, fechou? E compartilhando o vídeo. Pra quem quiser se tornar um membro e receber algumas atualizações novas aí que tá tendo por aí, eu trago pros membros primeiro antes de trazer para o canal fechou então a parte de três reais você se torna um membro aqui do canal concorre vários sorteio que tem aqui em mais pro, os membros Falar a verdade e é isso né vamos aqui para o vídeo que hoje eu tenho uma evolução lembrando bem mano que essa evolução se você tá esperando a evolução que quer ver tipo assim vai te surpreender vai falar nossa mano cara gastou demais nessa evolução infelizmente não vai ser essa Esse aqui é só para mostrar os itens que vem no evento limitado e o que consigo fazer com eles aqui nessa conta fechou então vamos que vamos não se esquece de deixar o like aí que eu pedi mano que é muito importante Importante para poder divulgar e vamos lá. uma primeira coisa que eu vou começar aqui, eu já vou mostrar esses cupom que eu fiz. Eu fiz aqui no PVP 40k de cupom pro P PVP, mano. É muito PVP, galera. Que vê se quiser entrar, o link vai estar tá na descrição. Primeira coisa que eu vou estar tá fazendo é o pano aqui, minha arma, né, mano. O objetivo dela aqui mais 12, né? Vamos ter seu objetivo em mente, deixar tudo mais 12. Vamos ver que, que eu consigo fazer aqui. Acabei pegando uma calça, Angelical aqui ó, full 75, mano. Isso eu fiz fazendo PVP esse cupom aqui, ó, deu muito cupom no PVP, mano. Eu me surpreendi. Foi cupom demais. Eu fiz uma horinha de PVP, 3kk de cupom. Excelente, cara. Então, vem criar sua conta aí, mano. Ó. Não perde tempo, não, cara. Vamos querer jogar junto aqui com o TJzinho. E tem meu grupo aqui no Discord. Lembrando, né? Que a gente tá aí. Sempre fazendo live. Sempre fazendo vídeo. Pra tentar entreter vocês aí nessa quarentena. Pode-se dizer. Então, vamos que vamos. Acho que já vai. aí, é, vai pro mais 7 aqui. Vamos que vamos, fiote. Uma... O objetivo é nível 12, mano. Eu já tentei arrastar uns caras aqui pra poder ter tanque Walker. Aqui no Discord mesmo. Onde tentar arrastar do vídeo lá? Tô gravando esse vídeo no mesmo dia que eu soltei o vídeo de novo servidor. Então, é... só pra ter uma quantidade de vídeo legal e ficar soltando. Tipo, a cada dois dias, entendeu? esse vai ser a frequência aqui do canal Espero que vocês entendam e deixem o like aí pra apoiar Porque é muito importante mesmo A gente tá não bater uma meta legal Se a gente... É, se a gente conseguir bater 5k Antes de junho, mano Vou fazer um sorteio da hora demais, galera Beleza aí pra vocês verem, ó. Deixa eu ver se eu consegui nível 12 Foi pro nível 12? Acho que tá nível 12 ainda Agora foi para nível 12. Aí tá o canhão de abóbora aí, meu mano. Oh, é, meu filho. Naquele modelo. Eu já vou colocar aqui a calça Jevical aqui. Porque, caso dos atributos, que são tudo 75, já vai dar uma ajuda. Melhor que colocar no chapéu. Mas eu curto colocar no chapéu. Parece que dá um atributo a mais. Eu não vejo muita diferença. Mas eu vou colocar aqui na calça levical. Para ficar um negócio bonito, né? E não se esquece, galera. Se você não tem o, o sininho do canal ativado, <coughs> Você pega e ativa, porque assim você vai estar recebendo todos os vídeos aí notificados para você Se você tá inscrito aqui no canal e não tá recebendo as notificação Vou te pedir para você se desinscrever e se inscrever novamente que assim você vai estar recebendo os vídeos normalmente aí pra você, entendeu? E eu não vou fazer live aqui, mano Vai demorar muito assim, galera só se eu ver que tem um negócio que vai ficar top, daí eu planejo um horário, falo pra vocês em vídeo e espero contar com o apoio de vocês nas lives, fechou? A gente tenta bater pelo menos umas 30, 40 pessoas ao vivo, mano, se a gente conseguir essa meta, vou saber que vocês estão apoiando os vídeos aqui do Tietê, fechou? E é isso, né mano, consegui colocar já o canhão de abóbora, mais 12. Tô indo aqui pra causa genvical, que já tá nível 8, ó, imagino que sim. Vamos pro um nível 9 aqui, eu acho que eu consigo os nível 12 no chap... Ó, falo assim, na roupa e na arma, né, mano? É isso. Vai conseguir ficar fortinho. Vai dá pra gente querer dar uma upadinha de leve aqui. Como que dá pra vocês perceberem... Mano, eu fiquei felizinho de dropar esse cupom aqui, ó. Tô upando do meu jeito, do jeito que eu gosto. Que é devagar. Eu sou aquele tipo de cara que gosta de fazer os trens assim. Devagar, mas com... Pensando em tudo mesmo, sabendo que ver, compreender essa nova versão. E é isso, né, galera? Beleza. Tranquilo. Agora eu venho cá, coloco a calça GVK pra ficar nos conforme. Beleza, fiote. Daquele modelo. Por enquanto vai ficar assim, né, galera? Tá tudo bem, mano. Dá pra gente fazer algumas coisinhas aqui. Pet, eu só abro... Nível 25, tá tudo bem, deixa eu ver aqui, vou colocar umas composição já Nível 50 aqui ó, vou comentar que tem muita Vou colocar a minha Full 50, porque depois pra não ter esse B.O. de ficar Ah não mano, eu tenho que colocar composição Se esse vídeo ficar muito longo cara, eu corto ele em duas partes mas Eu acho que não vai ter necessidade, essa pessoa ver. Tomara que assista tudo até o final, porque... Dá muito trabalho pra fazer vídeo. As pessoa pensa que é só porque é vídeo de detank, não dá trabalho de editar. Se não tivesse trabalho de editar, mano, nem fazer o vídeo, tá ligado? Porque fica bem chato. Né? Beleza? Tranquilo. Consegui colocar todas as composições que tem, né, mano? 50. Agora eu vou passar pro chapéuzinho. Deixa 50 também, né? Depois quando eu conseguir uns anel, pulseira, daí amor eterno, coloco a composição também. Voltando aqui, né, galera? Coloquei a composição aqui, né? Aí, Beleza? Colocar o restante que tem que colocar Essa evolução aqui, eu quero fazer uma evolução mais rápida Mano, não dá trabalho tudo assim, né? Aí, então, agora posso vir aqui, fusão Será que tem alguma coisa pra eu infundir? Tem a mansa Segura broca Deixa eu vir aqui em ferreiro novamente Colocar nas peles aqui I'm winning, yet childish shame will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night, then, there ain't no point in resisting. Living life like a dream, they did rock Now I got a team, I've been tied to the scene Out on stage, here Okay, it's a dream, and I pray as a team One day, it'd be me If I want it, then I'll get it Head down, don't regret it Push myself to the limit If I play it, then I win it I'm just saying, I'm just living for today For a minute, I will stay I just visit, it have no shame, I admit it Can find me To see if I Succeed To see if I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 Got nothing to prove Staying motivated, teaching others what to do I'm staying focused My mind is open They start to notice That I'm in motion There is no potion You're not just chosen It takes devotion To stay composed, man Never stop, never stop There ain't no time to fall Try to live, get it all. You got one life to pull thinking big, never small Cause you gotta want it all When you finally get that call You I don't need a hand out, I already stand out Starting to advance now, ready to expand now You don't have a chance now, cause we're in demand now Make it five the brand, now, feeling in command now They're looking right at me, to see if I succeed To see if I leave. they're looking up Want the now, now, now, now, they want the best to me now, best to me now, best to me now, best to me. Yeah, they want the best to me now, best to me now, best to me now, best to me. Sometimes I'm feeling high, but sometimes I'm feeling low I wanna stay inside, I could call my bed my home I've been trapped inside my mind, that's what keeps me in the zone I think that I'll be fine, but I do not really know, yeah It's too late for me, not too late for you To be great, you'll see, the pain's worth the truth I don't wanna be just someone My mind's so free so you could hear the truth Yeah, I know that we all have fear In the back of our minds we hear The devil that's in our ear Let it push you to see more clear I don't wanna think about the pain, no more Everybody's not the same, we all open different doors Yeah, we've all got different brains, that's what keeps starting these wars I just stay within my lane, hope my words even score I just try to keep it real, find a way to buy a meal Find a way to make a deal, find a way to help us heal I don't wanna have a great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 I'm oh.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 If I got a voice, they gon' hear me shout I can make my own choice and we've all got a mouth I'ma make noise, yeah, that I don't doubt I don't feel failure, not yet Mistakes, they make you better, don't regret And like Drake said, man, I'm upset Too many people out here wasting their breath, yeah, yeah And still I feel like we've just all been going crazy Too many people need to find themselves some safety Just take control of your life, it's all day to day, yeah Don't need nobody else, myself can always save Sometimes it, yeah. I struggle in this place Been in circles several days, never know Pain. Oh yeah. Sometimes I struggle in this place. Been in circles several days. Never know.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 Took all of my time and didn't give it back to me. Wasn't enough, and I don't know what to say. You wanna fall in love, but don't wanna feel the pain, and I'm so low 'cause I don't know if I'm. Up.